Primeiramente, primeiramente, uma boa noite a todos e a todas. Me chamo Marcela Dias Bueno, Sou indígena do povo Terena. Eu sou acadêmica do quarto ano do curso de direito da Universidade Estadual de Naviraí e sou integrante do grupo de pesquisa Conflitos Socioambientais. E é com muita alegria e satisfação que retornamos nesta noite, do dia 25 de novembro, às atividades do nosso primeiro congresso, primeiro congresso Conflitos Socioambientais, a questão socioambiental nos 200 anos do Brasil realizado pelo grupo de pesquisa Conflitos Socioambientais na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na unidade de Naviraí. Hoje, aprofundaremos as discussões que foram realizadas até o momento no Congresso com a mesa, a Universidade como Território dos Povos. Para tanto, gostaria de convidar para compor a mesa de atividades desta noite, a Procuradora Federal Gilda Diniz dos Santos, que fará a moderação das atividades de hoje. Nossos cumprimentos à Procuradora Gilda, e é uma grande honra Gilda Tela conosco aqui e conhecer a senhora também. <risos> Dando continuidade à composição da mesa, gostaria de convidar agora Anastácio Peralta, indígena Caioá e coordenador da Atiguaçu Dourados. É uma grande honra tê-lo conosco, seu Anastácio, seja muito bem-vinda. Gostaria de convidar também para a composição da mesa a professora doutora Beatriz dos Santos Landa, coordenadora do programa Rede de Saberes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Agradecemos a presença da professora Beatriz e muito honrada em tê-la conosco. Gostaria de convidar agora, para a composição da mesa, o professor doutor Levi Marques Pereira. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra tê-lo conosco às professoras e os professores e os integrantes da mesa, os nossos cumprimentos. De antemão, antes de passarmos a palavra aos nossos convidados e convidadas, gostaríamos de destacar que teremos, após as falas, momento para que os professores respondam e interajam com as perguntas que receberemos. Elas serão recebidas através de mensagens diretas em nosso Instagram, conflitossocioambiental.socioambientais. Portanto, sintam-se à vontade para, eventualmente, se submeterem às suas perguntas. Damos as boas-vindas e passamos agora a palavra para a moderadora da mesa, Procuradora Gilda Diniz, doutoranda em Direito Agrário da UFG, graduada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, mestra em Direitos Humanos pela UNIT Sergipe, procuradora federal desde 1997, procuradora geral do INCRA de 2008 a 2011 ativista das causas agrárias e feministas. Seja muito bem-vinda, Gilda. Nossos cumprimentos e agradecimentos por sua disponibilidade. A palavra é sua. Ok, boa noite. É... Eu estou muito alegre de estar tá aqui, muito emocionada, e estou me sentindo extremamente à vontade. Então, eu gostaria de agradecer ao universo e a todas as forças que nos carrearam até este momento, né? um momento ímpar. É, eu fui muito, muito bem recebida na cidade de Naviraí, fui muito bem recepcionada pelo grupo de pesquisa Conflitos Socioambientais e estou levando daqui as melhores impressões possíveis, né? Cheguei até a falar que eu vou ficar aí na Viraí, vida, na vida né? Mas vamos com calma, outro, quem sabe outro momento, né? Conheci pessoas maravilhosas, é, reencontrei e eu gostaria de pedir licença para vocês para poder agradecer, especialmente ao professor Manuel Caleiro. É, por ter essa capacidade de, de coordenar, de buscar e, e identificar tantas, uh, tantas potências. Eu vejo aqui muitas potências e isso me traz muita, muita alegria. Tá? Então, assim, muito obrigada por vocês deixarem eu fazer parte deste momento. Então, eu vou passar a palavra para o professor Anastácio Peralta, que eu já gostei muito do nome, né? <risos> já diz muita coisa. Ele é coordenador uh, da TICUASU Dourados, graduado em licenciatura intercultural indígena pela Universidade Federal da Grande Dourados, mestre em educação e territorialidade pela Universidade Federal da Grande Dourados, tem experiência na área de recursos florestais e engenharia florestal, com ênfase em economia florestal, atuando principalmente nos seguintes temas, indígenas, indígena, educação escolar indígena, fome, bem viver e educação indígena. Então, professor Anastácio, vai ser um prazer ouvi-lo. O senhor tem a palavra. Que é só falar. Boa noite a todos e a todas eu quero agradecer bastante o convite agradecer o Manuel por ter me convidado quero agradecer a mesa e o público está aí né e mas lembrando um pouco meu nome é Anastácio Peralta meu nome é indígena Awaquara Renduju traduzindo homem sol nascente e então, nós, indígenas, se a gente for falar um pouco do, dos conflitos que teve entre nós, já vem se arrastando há mais de 500 anos, né? Tem 522 anos que a gente vem... A turma fala golpe, não, mas nós é golpeado desde quando chegaram os europeus aqui, né? Então, fica muito evidente né que para nós não tinha fronteira para nós indígenas não tinha fronteira né mas com a chegada dos europeus criaram fronteira né fizeram o Brasil fizeram Paraguai Argentina Uruguai Bolívia né e e hoje nós vivemos na fronteira até hoje né então assim quando os europeus chegou aqui, eles não, pens não pensaram que tinha vida aqui, que tinha gente aqui, que tinha um povo aqui, como Guarani, Caioá e outros, tantos outros povos de outras etnias. Né? Eles não, não viram isso. Duas coisas que eles não consideraram. Nós indígenas que estava aqui e o meio ambiente. Por isso que ele destrói tudo. Né? A montanha tem que caber no bolso deles. Então, e para nós a natureza é muito importante, porque a terra para nós é mãe, a terra que nós sustenta, a terra que nós amamenta, a terra que dá vida para nós. Então é muito importante a gente entender isso, né? E para as pessoas que vi vieram de fora, é, tudo isso que eu falei da, do meio ambiente e da natureza, serve só para explorar e ganhar dinheiro. Então, quando você explora a própria mãe terra, você está explorando você mesmo. Se você, pra, porque para nós, a terra tem alma, tem vida, é um ser vivo. Por isso, quando a gente planta semente no bercinho, deixa lá, cai a chuva... Vira raiz, cresce, nós come, fica bonito, forte, vive bastante, né? Então, a educação do branco que eles trouxeram para nosso nossa terra, principalmente para nosso país, é uma educação de destruidora. Ela destrói tudo, destrói água, destrói mata, destrói rio, destrói montanha, né? E porque para nós tudo é um ser vivo, a mata é um ser vivo, ela tem alma, tem vida, a água é um ser vivo, ela tem alma, tem vida, na nossa língua ela fa nós falamos que ela tem o diara, ela tem o dono, e precisa ser reconhecido isso, não só para nós, indígena e brasileiro. O mundo precisa reconhecer os nossos conhecimentos. Eu chamo nossos conhecimentos de tecnologia espiritual. Precisamos dessa tecnologia espiritual gostar da natureza. Porque nós somos natureza. Nós, nosso corpo tem água, nosso corpo tem terra, nosso corpo tem pedra. Para nós, as montanhas é o osso da terra. E nós temos o osso nosso. Então, precisamos reeducar o nosso mundo. Porque se nós não reeducarmos o mundo, nós estamos enforcando o futuro da juventude. Nós respiramos muito bem. Até aqui, eu tenho 62 anos. Respiro bem, converso bem mas eu tenho medo dos meus netos, bisneto não respirar mais e faltar ar e ser sufocado pela ganância do povo que chegou aqui com essa mentalidade e, e, e que está até hoje, né? Então a gente precisa fazer essa essa mudança de mentalidade e essa mudança de mentalidade não é somente nós acadêmico ou professor Precisa ter uma mudança de mentalidade política para apontar novos caminhos. Porque se vos... enquanto tiver natureza, nós estamos tá existindo. Enquanto tiver mata, tiver água, tiver o sol, tiver a lua, tiver a noite, tiver as estrelas, nós estamos vivendo. Mas podemos não ter mais futuramente. Podemos, nós mesmos, se acabar. E isso precisa que as universidades consegue apontar rumo através do nossos conhecimento, principalmente o nossos conhecimento indígena, através da nossa tecnologia espiritual, porque através dela, porque a nossa tecnologia não tem apenas 500 anos, ela tem milhares de anos e precisa ser escrita e mostrada e praticada só assim podemos dar continuidade no planeta Terra. Universidade, nós tradicionais, como eu já comecei a estudar já com bastante idade, eu comecei a estudar, tinha 37 anos, saí da fazenda, fui estudar e, e levei sorte na vida, gostei de estudar, criei uma paixão pelo estudo. Eu entendo como estudo como é, buscar o conhecimento o conhecimento é para apontar rumo para o planeta para nós ser humano e para natureza né então conhecimento é para isso não é para destruir e só que a gente tem uma mentalidade política no nosso estado brasileiro que é uma mentalidade atrasada de 500 anos atrás que precisa é, para ela achar que tem progresso, ela tem que destruir. Destrói rio, destrói montanha, destrói mata, destrói a terra. O que, que ela está fazendo agora? Agora está levando as nossas forças daqui, porque ela usa a nossa terra, produz e manda para fora para alimentar boi, vaca, porco, né? enquanto aqui nós estamos tá passando fome, milhões de pessoas passando fome. Então, nós precisamos mudar o cérebro da política. E começa com prefeito, vereadores, e deputado estadual, federal, e governador e presidente, senador. Porque a mentalidade dele é só de explorar. Talvez na política discur discurso bonito para ganhar os nossos votos, mas na prática ele destrói, e que ele destrói a natureza e destruindo a natureza, está destruindo nós também. Nós não temos mais uma água potável. Né? Nós não temos mais uma respiração saudável, por causa do veneno. Né? A, água que nós, a água é cara porque tem muito veneno, né? porque nós já estamos tá pagando o preço do veneno que nós bebemos. Por isso que a água é cara na cidade. Então, a gente precisa... O estudo tem que apontar essa situação. Né? O estudo é para isso. E temos que aproveitar essa vontade, né? É, como eu ia falando, nós, tradicionais indígenas, não acreditamos quem estuda. Mas eu, depois que eu passei a estudar, conhecer, pesquisar, eu acredito que o estudo é o caminho. Hoje, estamos já com uma parcela boa de indígena na, na universidade, alguns professores, eu não estou dando aula, mas eu tenho outras ideias. Né? É, a educação escolar tirou muita gente da roça. Agora, a educação escolar tem que fazer a turma voltar para a roça. Por quê? Para ele conseguir plantar alimentação de qualidade para ele. A gente é o que come. Se você comer mal, você vai ser uma mal pessoa, doente, triste. Né? Pode ver que quem come mal ele não consegue dar um sorriso. Né? Aí você vai numa comunidade que tem um senhor de idade, que ele come bem, talvez ele tenha um dente só, mas brilha. Então não basta ter todos os dentes se você não consegue dar um sorriso de, de alegria, né? Então, a gente precisa mudar o cérebro e mudar nossa mente também para apontar caminho para felicidade. Os tradicionais, companheiro meu, sempre tem falado que quando Deus fez a terra, o sol, a lua, as estrelas, a mata, a água, não tinha quem admirava da obra de Deus. Mandou os Guarani e ele deu nome para os Guarani Kaiowá, o Nyandediara, nosso Deus, de Uupotu. Então, nós, indígenas, Guarani Kaiowá, somos flores da terra, admirador da obra de Deus. Então, nós temos que ser esse admirador da vida, da obra de Deus, da terra, da natureza, porque nós somos natureza, nós não somos parte, não, somos natureza. Já pensou a gente sem beber água, umas duas horas ou três horas você não vai viver então sem sentir esse ar puro da natureza você não vai viver também esses tempos, faz muito tempo já tinha uma passava sempre na televisão um que em São Paulo tava faltando água né falei poxa que baita prédio sem água não adianta nada né aí eu fui para lá né fui uma palestra e aí não tinha água. Aí eu perguntei para um colega meu por que que falta água? Ele falou porque na cabeceira não chovia mais e tal, e, e a água que tinha, que era para... Para tomar, gastar tudo, era para fazer cerveja, né? Porque tinha que beber a cerveja no lugar da água, né? Então, ficava muito cara a cerveja porque não tinha água. Então, assim, o... A miséria também acaba dando lucro para alguém, né o dono da cerveja. Então, assim, a natureza, não, não a gente não veio para sofrer, veio para admirar. E está com pouco tempo que a gente vem trabalhando dentro da universidade, estudando, eu tenho uma dificuldade com meus professores, minhas professoras, porque eu não quero estudar coisa de branco, que veio lá da Europa, Mentiu até agora para nós, e eu vou pegar o livro dele e vou continuar mentindo também para os meus alunos. Eu quero pesquisar meu povo, os mais velhos, né? o, o, o, o doutor orgânico, né? que conhece na prática, que conhece... Hoje eu trabalho um pouco com roça, água, floresta. Hoje também já estou trabalhando com abelha sem ferrão, que é o Jata, Jataí, né? Ele jataí é muito família, né? Muito se cuida todo mundo, se cuida. Falei, eu queria que o ser humano fosse igual a Jataí, né? Que ela se cuida, se tiver muita o grupo muito numa casa, aquele grupo mesmo se organiza, faz outra casa, leva a rainha para lá, cria, é. mais e vai só aumentando, né? Então assim, a gente tem que aprender com a natureza. A gente não vem para sofrer, a gente veio para ser feliz, ser admirador da, da, da natureza, do trabalho que Deus fez, o Nyanderu, o né? E isso traz para a gente muita alegria. A gente tem dois paraísos, tem um aqui que a gente precisa fazer e depois que a gente volta para trás, tem outro paraíso. Mas se a gente não conseguir fazer o nosso paraíso aqui, quando a gente morrer, não vai ter outro paraíso, né? Que os dois têm que andar juntos. Então, tudo que tem de bom aqui, a gente também tem no céu, assim falam os tradicionais. Meu muito obrigado. Obrigada, Anastácio Peralta. Homem, sol nascente. Senti... É, é... Ah, que faz todo sentido o seu nome. Né? E que bom que a gente tá, você está você tá conseguindo trazer o seu testemunho, a sua indignação e a sua proposta de educação dentro de uma universidade. Então, essa, prestem atenção, a gente está vivendo um grande momento neste momento, a gente está transformando essa universidade. Né? Estamos é, resgatando, recuperando a nossa história a nossa história que é importante. Então, obrigado Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Beatriz dos Santos Landa, ela é graduada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestra em História pela é, PUC do Rio Grande do Sul, doutora em História também pela PUC do Rio Grande do Sul e pós-doutora em Educação pela Universidade Católica Tom Bosco, Dom Bosco. Atualmente é professora adjunta da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, professora do Programa de Mestrado Profissional de ensino, em, em Ensino de História é, e do Programa de Mestrado em Antropologia Social da UFGD. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Gênero, Raça e Etnia, coordenadora e membro do Centro, do centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação, Gênero, Raça e Etnia. Vice-Coordenadora do Programa Rede de Saberes da uh, UEMS e Coordenadora da Ação Saberes Indígenas da Escola UEMES, financiada pelo MEC F FNDE. Ufa, que currículo, não é, professora? Boa noite. Boa noite. Só um minutinho, professora. É. E eu estou contente que o professor Manuel... É, é, Seguindo os próprios ensinamentos, né, ele manteve a mesa né, com a equidade de gênero, né, raça, etnia. Então, obrigada, viu, professor? <risos> com a palavra, professora. É, Quando leu o currículo, eu costumo, ainda hoje eu estava dizendo, eu não presto... Quando está fazendo a leitura dos, dos currículos, eu me disperso. Porque é tanta coisa e a gente... Quando ela começou a dizer, mas eu faço realmente tudo isso... <risos> Então, assim, boa noite. Deixa eu dizer para vocês que eu, eu estou, vai fazer o ano que vem, 25 anos que eu, que eu estou na UEMS, eu sou gaúcha. É, algumas pessoas dizem que eu não tenho mais sotaque, é, mas quando eu cheguei aqui eu tinha muito sotaque, né? Eu sou de Porto Alegre e uma das universidades, é, uma das unidades que eu dei aula foi aqui na Viraí em Mundo Novo, fiquei lotado em Mundo Novo, e também aqui em Naviraí. Então, hoje voltar aqui em Naviraí para fazer essa conversa, esse diálogo, é muito importante para mim, porque eu estava comentando com o Manuel, não, foi com o professor Levi, com o Anastácio, é, que quando eu, eu atuava aqui, eram só os dois primeiros prédios, né, e vocês agora têm toda essa estrutura que é para química, para os outros cursos. Então, isso para mim é muito importante, é, é retornar. Eu tinha vindo já algum tempo atrás, mas, enfim, já faz é, um pouquinho de tempo, mas, assim, como palestrante, acho que eu nunca atuei, porque eu era professora, então a gente estava sempre na organização. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso, né, eu vi essa universidade crescer. Né, se vocês acham que a universidade era pequena, que ela ainda é pequena, vocês não viram ela há 25 anos atrás. Então, ela está muito bem estruturada. É, a segunda coisa que eu queria era agradecer realmente ao professor Manuel, que agora a gente é parceiro no Rede de Saberes, né, que apoia os acadêmicos indígenas. A gente tenta, né, Manuel, apoiar os acadêmicos indígenas nessa trajetória acadêmica e também por estar nessa mesa, porque eu respeito muito o Anastácio, respeito muito o professor Levi. Para mim, são pessoas com, nos quais eu me espelho, pela sabedoria, pela tranquilidade, pela humildade, não aquela humildade que, se, é, que não é respeitada, é o contrário, aquela humildade de quem sabe muito e que por isso é, dialoga troca muito, então, nessa mesa, e hoje conhecendo a, a doutora Gilda aqui, né, então, é, queria agradecer isso. A professora Cintia, então, vou falar um pouquinho, a professora Cintia viria, mas ela está é, com, com possibilidade de ter Covid, né, por isso que nós três viemos de máscara, né, é, em razão disso. Então, é, o que, que eu vim trazer aqui um pouquinho para a gente discutir? Alguma coisa já, o, o, o Anastácio já, já discutiu. Eu acompanho é, as cotas na universidade, principalmente as cotas indígenas, desde que elas foram implantadas. Em 2003, a primeira aprovação e o primeiro ingresso de acadêmicos indígenas e, e, e estudantes negros nessa universidade. Então, eu tenho acompanhado esse regime de cotas e, e eu gostaria de perguntar, pra, assim, que vocês fizessem uma reflexão antes de eu começar a falar, é, vocês têm curso de direito, tradicionalmente, e eu não vou estar dizendo nenhuma inverdade, tradicionalmente é um curso é, que tem pouco trânsito e pouco tem transitado em relação às diversidades. Né? É um curso eurocentrado, é um curso positivista, é um curso que tem dificuldade de entender as populações é, que saem daquilo é, que está é, presente no direito positivado, e tem muita, é, é, e tem é, dialogado pouco, tem muita dificuldade de entender esses novos sujeitos de direito que foram conquistados principalmente depois da Constituição Federal de 1988. E na universidade eu vou citar aqui as pessoas negras, os indígenas, os LGBTQIA+, é, os deficientes, então, e muitas vezes, vocês estão no curso e tem colegas que vocês não respeitam. Porque foram ensinados a não respeitar. Eu sou professora de história, vocês não prestaram atenção, porque eu sei que não prestaram atenção. Então, eu sou professora de história, não porque vocês não queiram, porque é chato mesmo, né? Ler currículo. É, e a história tem um grande papel nesse processo, de, porque, ele, porque ela invisibilizou os negros, é, os negros são escravos. Não, as pessoas negras foram escravizadas. É muito dif diferente. Né? É, os indígenas aparecem lá na, na, no, no, nesse primeiro contato com o Cabral, depois vão aparecer no século XVIII, ali é, no avanço para o centro-oeste, e depois vão aparecer agora recentemente. Nossa, tem indígena. Quando eu estava aqui na Viraí, não tinha, população, não tinha ninguém que se autodeclarava indígena aqui em Naviraí. Ninguém se autodeclarava indígena em Naviraí. E agora vocês têm um, um território que já tem é, pessoas é, ocupando, que é Curupi, e vocês têm também essa, essa, essa ocupação aqui no centro da cidade. Então isso é uma grande mudança, é uma grande mudança que vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo história vocês não estão vivendo qualquer coisa, vocês estão vivendo história, né, que essas populações que tiveram seus direitos retirado, elas ocuparem aquilo que lhe é de direito. E mesmo assim, e o, Estácio, e o Anastácio vai concordar comigo, é o mínimo, o mínimo que está sendo retomado. Porque tudo isso era Guarani, pertencia aos Guarani Kaiowá. Né? mas eu vou falar principalmente das contribuições da presença indígena na universidade. Como é que eles demarcam esse território? Como é que eles criam esse espaço de território? Como é que, que, que os indígenas acabam ocupando espaços que muitas vezes vocês que são colegas, e não sei se tem algum professor além do, do professor Manuel, é, não se dá conta dessas mudanças que estão ocorrendo? Eu vou dizer, eu não vou falar de tudo, que é para não me é, prolongar, porque tem aqui mais de, de 15 coisas, todas elas muito importantes, que a presença da univer, da, dos, dos acadêmicos indígenas traz para as universidades. Uma das primeiras coisas, entre elas, né, é o descentramento do pensamento hegemônico da academia. Então, quando eu falo de, do direito, eu não falo só do direito, eu falo da história, eu falo da pedagogia, eu falo das ciências biológicas, das ciências humanas. Por quê? Porque nós temos um pensamento hegemônico que é eurocentrado. Vocês, com certeza, vocês repetem que o, que o, que a, que o, o pensamento e a cultura, nós estamos aprendendo a cultura é, universal. Pensem aqui comigo, gente. Que universal que é esse que desconsidera todos os, todos os conhecimentos africanos, que desconsidera todos os conhecimentos que estão na Oceania, que desconsidera todos, o que, que a gente sabe de, de, do, do Oriente, dos povos do Oriente, o que, que a gente sabe do Oriente Médio e mais, o que, que a gente sabe da Europa, que não é a Europa, Inglaterra, França, Espanha, é, Portugal, me ajudem, a Alemanha, eu acho que eu já falei, é, esses países, inclusive, que, que, que a gente acha que isso é, é, é o ocidental total, não é. Então, assim, a gente não, te, não está dentro de um conhecimento universal. E mais, dentro do país, a gente desconsidera os conhecimentos produzidos pelos povos indígenas, porque os povos indígenas não chegaram em 2022 sem conhecimentos. E mais, num segundo momento, de uma forma intercultural. Os povos indígenas, os indígenas sempre foram interculturais. Quem não é intercultural somos nós. Nós temos dificuldade de dialogar com esses conhecimentos que eles trazem. O Anastácio aqui trouxe uma série de, de, de, de saberes, uma série de conhecimentos que está... Que, que, traz, é, que está no fundo de, de tudo que eles, o, o, o, o que constitui os povos Guarani e Kaiowá, que foram criados, quando ele diz os Kaiowá foram criados para valorizar a obra divina do Nhandedjara. E a gente não sabe nada, a gente sabe pouco, e mesmo eu que estudo bastante, o Manuel que, estudo, que estuda bastante, cada vez a gente sabe que sabe muito pouco, muito pouco desses povos. E a gente está falando de Guarani e Kaiowá. O Brasil tem 305 povos indígenas. Vocês convivem com Guarani, Kaiowá e Terena, que a Marcela é Terena, né? A Marcela se apresentou como pertencente ao povo Terena. Né? Essa, é, é, essa interculturalização que eles trazem simplesmente com a presença deles. Mas a universidade tem que fazer mais que eles estão fazendo o papel deles. Eles, é, com essa presença, porque eles vão reivindicando cada vez mais. O que, que é a presença do, do, do, do, dos indígenas? Eu vou centrar nos indígenas, mas que, quando a gente fala das pessoas negras, é, dos LGBTQIA+, do, da, das pessoas deficientes, a evidenciação do racismo que a universidade tem e do preconceito da comunidade acadêmica. Então, não são raros os casos, e, e os, entre os colegas de vocês, vocês podem perguntar, entre os colegas indígenas, se eles já não sofreram preconceito, que o, que o professor, com a mesma resposta, com o mesmo tipo de resposta, deu uma nota superior para uma pessoa não, não indígena e deu uma nota muito menor para um, para um indígena. Exatamente por, essa, por esse racismo, de, de tornar essa pessoa, é, muitas vezes, não reconhece como humana. Né? Então, a gente tem que avançar muito nas universidades. Uma outra, uma outra contribuição da, dessa presença é a produção de identidades interculturais, conteúdos e pedagogias decoloniais. Então, quando, quando o professor que minimamente faz o seu trabalho e que ele tem um aluno indígena, um aluno negro, um aluno, um aluno que está com dificuldade de aprendizado, porque, porque muitos deles que vêm das da, da, dos territórios, das aldeias, não vamos usar esse termo que é o mais comum, quando eles vêm para cá, eles têm que decodificar tudo o que é dito aqui. Por quê? Porque muitos deles falam a língua materna. E chegam na universidade, não fala o português, que eles falam, compreendem muito bem o português, é o juridiquês, é o pedagogês, é o biologês, e isso requer todo um, um trabalho de pensamento de traduzir, de fazer essa tradução. Então, e ao mesmo tempo, vai se construindo essas, essas identidades, esses conteúdos e essas pedagogias que têm que ser decoloniais decoloniais para quê? Para poder que esses conhecimentos produzidos e existentes estejam nas academias. Porque senão a gente vai continuar reproduzindo racismo, preconceito, discriminação, e vocês que vão ser operadores e operadoras do direito, quando vocês tiverem uma petição, algo que vocês tenham que julgar um indígena e uma pessoa negra, como é que vocês vão fazer? Com o mesmo olhar é, é, homogêneo? Não, vocês têm que dizer o que eu aprendi para poder compreender isso. É, a presença deles também desconstrói a cultura do, do silêncio, essa que eu tinha falado para vocês, essa cultura que subalternizou né, as histórias das pessoas indígenas. Então, a gente sabe quase nada dos indígenas. Os estudos hoje estão sendo aprofundados e por quem? Quem está fazendo esses estudos, além de nós, historiadores não indígenas e não negros? Esses próprios sujeitos que foram subalternizados, silenciados, é, desconsiderados, desvalorizados em todo esse processo histórico. Quando o Anassácio diz, ah, eu entro em conflito com meus professores porque eu quero estudar a minha história, é por quê? Porque a história dos indígenas não foi para as universidades tem dificuldade de ir para pra, as universidades. Então, quando ele fala isso, é, ele está dizendo, olha, tem que construir tudo isso a partir de outras epistemologias, e não a epistemologia ocidental hegemônica que nós, nós temos nas universidades. É trazer outras epistemologias, porque são várias... O conhecimento é construído de diversas formas e de diversas bases que a gente não se preocupa nem de procurar entender. Quando o indígena diz alguma coisa e você se diz, mas por que ele está dizendo isso? De que base que ele está dizendo isso? A gente que tem que aprender a, a, a decodificar e mais a perguntar. A perguntar. A gente só vai aprender se a gente tiver dúvida, e perguntar para quem tem que perguntar, que é para os indígenas, que é para as pessoas indígenas que, que estão aqui. Uma outra coisa, é, é algo, uma outra contribuição é que eles trazem temas que não eram abordados na universidade. Território indígena, conhecimento indígena, educação escolar indígena, Criança indígena, currículo indígena. Esses não eram temas abordados. Território, construção de território. Então, esse, esse, esse, esse evento, que, que, tem a, que se relaciona com os 200 anos, então, da, da, de quando nós deixamos de ser, sermos subordinados a, a Portugal, ele tem isso, esse, esse território ele foi construído em cima de muita luta de muita morte, de muita retirada de território de quem estava aqui. Então, quando a gente vai para a rua e olha, vocês têm que imaginar, isso aqui era mata, era mata fechada. E aqui a, a, a professora deve ter visto que anda quilômetros, quilômetros, quilômetros, quilômetros, quilômetros né, diferentemente de, outro, de, outros, de outros estados, e você vê monocultura, monocultura, Está errada a monocultura? Não, ela não está errada. Só que ela tem que, tem que ter, ser garantido o espaço das pluriculturas, da cultura da diversidade. E a universidade também tem que garantir as, as epistemologias, as pluriepistemologias, para que nós sejamos melhores, para que nós sejamos pessoas melhores. É fácil? Não é, gente, não é fácil para ninguém. Não é fácil, mas... A presença indígena, ela traz isso, ela traz epistemologias outras, e são muitas epistemologias que a gente tem. É, ao mesmo tempo, a, os cursos da UEMES, e isso que a gente acha, eu Emmanuel, e Manuel e o Levi, que as nossas universidades ainda são, é, tem, apresentam pouca diversidade, mas ela já apresentou muito menos. Ela não tinha nada de diversidade, zero diversidade. E hoje é, nós temos é, disciplinas. É, o professor, talvez ele já tenha falado para vocês, que ele, é, é, é, ele, ele e eu né, é, somos, estamos é, elaborando um projeto de direito para as populações indígenas, é, dos povos do Pantanal e para as populações tradicionais, em que a gente está tentando trazer, está tentando fazer dialogar aquela ciência positivada que vocês têm é o direito positivado, porque também tem que, tem que reconhecer é, é tudo isso que foi produzido, em diálogo com esses conhecimentos, com essas outras formas de, de conhecimentos que existem. Esse é o diálogo, é um curso intercultural. Então, a universidade está se abrindo para isso. Se tudo der certo, né, Manuel, vamos ter aprovado dois cursos na universidade interculturais, porque pedagogia intercultural foi aprovada em Amambaia dois meses atrás, e o ano que vem estará sendo ofertada. Então, além das disciplinas, a universidade vai ter cursos interculturais. E levou quanto tempo? A, as cotas têm 18 anos. Então, é um, é um longo processo, e a gente tem que reconhecer esses processos que a universidade está, está vivenciando. É, uma outra coisa é a desconstrução, essa presença indígena, dos estereótipos de, de, dos índios do passado, marcados pela colonialidade do ser, do saber e do poder. Quantos de vocês já estiveram sentados ao lado de pessoas indígenas? Qual é o diálogo que vocês têm para tentar entender como é em cada comunidade? Porque o Anastácio... É, de Dourados. É muito diferente da, da, das aldeias de Porto Lindo e Cerrito, por exemplo, que são Guarani, é, que eu atuo. São muito diferentes. Os indígenas não são todos iguais, as comunidades não são todas iguais, elas são diversas, elas estão é, em, em territórios diversos, então elas são diversas. Então, esse, esse indígena do passado, quantas vezes vocês ouviram, ah, mas se ele tem celular... Se ele, se ele está na universidade, se ele está usando calça jeans, se ele, se ele é, é, conversa, fala a língua portuguesa, não é mais índio. Índio, né? não é nem indígena, índio. Então, esse é, é um indígena lá do passado, que certamente muitos de vocês, quando entraram e souberam que tinham pessoas indígenas no curso de vocês, disseram: Ué, ele vai vir pelado para cá? Vai estar de arco e flecha? Vai estar de peninha na sala de aula? Isso eu não estou falando para dizer assim, é, falando, ah, a professora está inventando. Eu não estou inventando, o pior de tudo. Eu não estou inventando. Isso são falas que a gente ouve, são falas que os, os, os, os, os alunos indígenas com quem eu convivo em Dourados falam para a gente. Professora, olha o que eu ouvi hoje. Então, assim, a gente tem que desconstruir esses estereótipos e trazer toda essa diversidade de povos indígenas que a gente tem e, principalmente, a gente não tem como conhecer 305. Eu conheço um pouquinho dos Guarani Kaiowá, posso dizer que sou quase uma especialista, depois de 35 anos estudando. Dos Terena, conheço um pouco mais. Dos Caigangue, porque era lá no Rio Grande do Sul, eu conheço dos Mibiá um pouquinho. Agora, eu não conheço os outros 300. Tem uma informação aqui, uma colar, alguma coisa que seja é, um pouquinho é, mais, é, que a gente pode dizer, olha, esse pertence a esse povo. Uma outra, algo importante que eles trazem, que a, a presença indígena traz, são os outros modos de fazer pesquisa. Porque quando eu estudei, e foi ali, a, lá na pré-história, da história, inclusive, é, a gente não podia colocar nada pessoal nos nossos trabalhos. A gente tinha que falar o ser ou nós. Nós fizemos isso. Quer dizer, é uma coisa de, maluca, né? Porque eu sou, eu sou, sou eu a pesquisadora e a gente colocava nós produzimos, nós fizemos, nós não sei o quê. Então, é com o ingresso de outras pessoas, e essa discussão, eles trazem o quê? O seu eu para dentro dos do nossos trabalhos. Se vocês é, tiverem acesso a qualquer TCC dos alunos indígenas daqui, dificilmente, a não ser que, se eles tenham sido podados, não autorizados, que eu ouvi isso essa semana, a colocar um pouco da sua história e da história do seu povo. Eles começam com isso, que não dá para fazer pesquisa com a temática indígena sem trazer a ancestralidade. E isso modificou, então, a autoetnografia, a autobiografia como método. E o Levi, o professor, é, é, quer dizer que a gente é tão amigo, chama assim, né? mas o professor Levi ele tem uma disciplina que chama autorias indígenas. No, no, no, no, no programa de pós-graduação em antropologia, que vai tratar exatamente isso, desses novos métodos de, de fazer pesquisa, em que tu traz a tua família, que tu pesquisa a tua família, que tu traz o teu histórico, o teu território, a tua casa, os, te os teus saberes para dentro disso. E isso, só a presença indígena contribuiu. As pessoas negras também trazem a sua ancestralidade na, nas pesquisas, né? E uma outra coisa, para eu encerrar, porque teria muito mais coisa, a percepção que eu já falei para vocês, de que o conhecimento universal, ele tem que trazer os outros saberes e as outras culturas. Ele só é universal se ele incluir todo mundo. A gente tem como estudar todo o, Ocidente, o Oriente? Não tem. A gente tem como estudar a, a Oceania? Não tem. Tem como estudar os 70... Eu sempre troco. Acho que 76 países da África. A África é um continente, ela não é um país. A África é um continente, ela não é um país. A gente tem como fazer isso? Não. Mas vocês têm colegas em sala de aula com quem vocês podem dialogar e trocar. E... Então, trazer isso. Por quê? Porque esses outros saberes e conhecimentos foram inferiorizados, subalternizados. E é o momento que eles estão fazendo quando eles usam esses métodos da autoetnografia, da auto autobiografia e outras formas de fazer pesquisa e outros temas também que eles trazem para dentro da universidade tem a ver com isso, de tentar é, interculturar interculturalizar esse universal, que se tornou, que a gente entende como universal, mas que ele não é universal, se ele não incluir os outros saberes, os outros conhecimentos, e mais, se a gente não tentar é, desconstruir esse conhecimento ocidental. Então, eu queria agradecer. Obrigada, viu? Professora Beatriz, muito obrigada pela sua participação, pelo seu desprendimento de ter vindo aqui nessa noite. É uma alegria para o campus de navegar reencontrá-la. E as suas palavras chegam como, como música aos meus ouvidos. Eu adoro quando alguém fala que o curso de Direito é elitista, é positivista, porque já é um bom começo para a gente, enquanto atuante, a pensar a repensar. Então, nós que gostamos tanto da Constituição de 1988, né, porque ela é, um, ela, ela é um grande marco para a gente, mas uh, eu sempre digo com os colegas, existe uma vida anterior. Né, e, e o que chegou na Constituição de 88 é porque teve muita resistência. Né? Então, não é a Constituição de, uh, Federal que tornou aquilo... Uh, aquilo não passou a existir a partir de 88. Né? Então, é toda essa luta que nós, do curso de Direito, temos que dar visibilidade. E, assim, eu anotei várias coisas aqui da fala do professor, mas uma coisa assim que... que é só, só isso que eu vou comentar. A, a universidade, durante muito tempo, ela não foi atraente. Né? E ela continua ainda. Né? A professora conseguiu aqui fazer esse esse breve levantamento, brevíssimo, né? mas ela mostrou que a gente melhorou, mas a gente está muito longe ainda do, do ideal. É, mas a gente tinha vergonha de estar na universidade. Então, o, indici, o indígena não podia chegar na universidade, o negro não podia chegar na universidade, o negro não podia fazer direito, o negro não podia fazer é, medicina, né? o indígena não podia falar que é indígena, enfim. Né? E agora a gente está tendo orgulho de falar isso. Então, isso faz uma diferença muito grande. A nível é, social e pessoal, isso faz toda a diferença. Então, é, ele chegar aqui e falar, eu sou o homem só nascente, é porque ele tem muito orgulho disso. E se ele tem um orgulho disso, traz orgulho disso para gente gente. Né? Então, sem mais delongas, me, me desculpem, mas eu estou eu estou perdida aqui com tanta coisa boa, eu vou passar a palavra para o professor Levi Max Pereira, ele é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela PUC de Campinas, é mestre em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, doutor em Ciências social pela USP, pós-doutor pela Unicamp e pós-doutor em Antropologia pela USP. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Grande Dourados UFGD, onde ele leciona na Faculdade Intercultural Indígena e participa dos programas de pós-graduação em Antropologia e História. Bolsista de produtividade, tem experiência na área de Antropologia com ênfase em etnologia sul-americana atuando principalmente nos seguintes temas, parentesco e organização social, conhecimentos indígenas, cosmologia indígena, infância e gênero, história indígena, terras indígenas e movimento social. Realizou perícias para a justiça estadual e federal, trabalhos técnicos, também atuou em estudos de licenciamento ambiental. Ufa! Que homem nós estamos recebendo aqui hoje, né? Que potência! Professor Levi, o tem a palavra. Obrigado, boa noite, né? Ah, tá ligado, né? Boa noite a todas e todos, né? E. Ah, tá, obrigado. Ah, tá, tá bom. É, bom, é, dizer que é um, é um. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês hoje. O, ao lado de da professora doutora é, Gilda, que conheci agora, né, e do Anastácio e da Bia, que já conheço há muito tempo, né, já fazendo muitas coisas juntos, é, o Anastácio também eu conheço desde a década de 80, né, que a gente já, é, já convive, o professor Manuel também, que é um grande amigo, né, E que nos recebe aqui na UEMS, eu já tive aqui em Amambai algumas vezes, mas mais na no, é, em Amambai <risos> e, e, e na Viraí, é, principalmente no curso de ciências Sociais, né, Quando da UFMS, e, e aí eu, eu sempre estava em atividade lá, tinha vários professores da, que são bem amigos meus. É, bom, o, eu, eu sou de Dourados, né, da UFGD, trabalho, nasci em Dourados, né, e vivi em vários lugares, né, mas assim, é, eu fiz o ensino médio também no interior de São Paulo, e, mas aí acabei trabalhando em vários lugares, Cuiabá, Mambai, Três Lagoas, Campo Grande, e depois, em 2006, resolvi com a criação da UFGD, daí eu vim para Dourados, onde eu tô, trabalho até hoje. E realizo pesquisa com grupos indígenas, mas também com quilombolas, e também trabalhei com alguns povos indígenas fora do Estado. E, bom assim pegando o tema da, da mesa tentando conectar um pouco a fala com a com o que foi dito já né pelo Anastácio e pela Bia né o, e o tema da mesa da nossa mesa é a universidade como território dos povos indígenas assim vou, vou discutir um pouco numa perspectiva um pouco histórica né quais são os desafios para que o que a universidade de fato se transforme num território dos povos indígenas né a professora Bia é, falou bastante sobre isso, o Anastácio também comentou, né, sobre o desafio, né, e, e falando muito mais, o Anastácio falando muito mais da perspectiva dos, do, do conhecimento indígena, né, e aí aparece justamente a, a distância, né, que, desse, desse conhecimento em relação à distância no sentido de, de diferenciação, né, não no sentido de, de uma escala, né, é importante também dizer isso. O, mas eu estava eu tava pensando também, assim, na, de como que a a educação escolar ou a escrita, ela ela é um fenômeno elitista, né? Como já foi dito e comentado aqui na mesa. Ah, o teve um antropólogo francês, né, desses europeus que vieram para cá, né? O Lévi-Strauss, e esse bem francês mesmo, né? O que ele, quando teve no Brasil, ele é um dos fundadores da USP, andou aqui por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e fez pesquisa com vários povos indígenas e tal, né? E um dos povos indígenas com os quais ele conviveu foi com os Nambicuários do Mato Grosso. E no encontro que ele tem com um grupo de Nambicuários, que é um grupo quase, que tinha pouco contato naquele período, a gente está falando da década de 40, né? E... E a, o, como o lévi anotando, né, anotando, escrevendo coisas no papel, o chefe, o de chef Guara, pede para ele um papel, não sei quantos de vocês já, já leram esse texto, né? já contaram esse texto, aí ele pede um papel e uma caneta e começa a anotar também, quer dizer, simular uma anotação. E, e a partir de, de, de, de, desse gesto dele, o levi strauss desenvolve no texto toda uma reflexão sobre a origem e a função da escrita. E, e ele vai dizer que a escrita, como vocês sabem, ela surgiu em várias partes do mundo, e no mundo antigo. né? Então, é, quando ele estuda história, vocês lembram que tem escrita com neiforme, tem hierógrafo, né? tem os, a escrita dos povos andinos, aqui, né? dos maias, então, então, em vários lugares, em e vários tipos de escrita. Mas uma, da, uma das coisas que ele vai dizer é que o que tem em comum em todos os locais onde que surgiu a escrita, é que a escrita surgiu sempre como um instrumento de dominação. De dominação e sempre como um código que era manejado por poucos, em detrimento da maioria. Então, a, então, a escrita, na sua origem, ela, ela, ela nasceu em vários lugares, ela nasceu sempre dessa forma, e é dessa forma que ela foi utilizada durante quase toda a vida da escrita aí ele vai dizer o seguinte, que o uso da escrita para fins literários, de, né, ou, ou, ou outros, assim, ela, ela vai ser uma, é uma coisa muito recente na história da humanidade. E, e aí a gente tem que fazer uma distinção, né, que é fundamental, que é entre educação e, e educação escolar, né, que o uso da escrita, todo mundo sabe disso, né, que, a educação é uma coisa muito mais ampla do que aquilo que a gente vezes, acaba restringindo como educação é, escolar. E talvez essa característica da escrita, do manejo da escrita como sendo um código que permita o exercício do poder, é, ela está muito presente. Eu acho que quando a gente fala do direito, né? isso é muito mais presente ainda, né? que é essa questão de você... É, inclusive muitas vezes as disciplinas mais especializadas, como direito, medicina, toda, toda disciplina tem um pouco isso, mas direito e medicina acho que está é mais radicalizado de você inclusive ter uma, uma linguagem própria né, que exclui os outros da comunicação Aí é, você tem até uma, uma disputa entre os, os gramáticos e os, os linguistas né? os linguistas acham que a função da língua principal é a comunicação e os gramáticos já tem outra outra forma de pensar a língua. Mas se a gente for pensar, ah, o, o, os povos indígenas sempre tiveram educação, mas, mas, nem, né, mas não tiveram educação escrita, né, que é um fenômeno de, com o qual eles se deparam de, não tão recente, porque desde o início da colonização também já tem uma disputa entre os colonizadores e os padres, vamos dizer assim, né, que os, os padres queriam é, civilizar os índios através da catequese e da e da escrita, né? E, e, os, e os dominadores queriam mais pela escravização da mão de obra e essas duas coisas caminharam no Brasil durante muito tempo, né? Então o, o e a, a e, e sempre foi um dilema, né? Essa coisa de você de você é, integra os índios via escolarização ou você escraviza para usá-los no trabalho, né? Se, perdurou durante muito tempo, praticamente é, durante os, os, 288, os 388 anos que a, que a escravidão perdurou no Brasil. Né? O, e o, uma, uma das coisas que é importante também notar, que no, no Brasil, durante esses 388 anos, eu acho né, que é isso, né, o número exato, que a, escraviza, a escravização dos negros é, permaneceu no Brasil, ela e dos índios também em grande medida né? ela os, os negros foram excluídos né praticamente excluídos da alfabetização né da, do, do acesso ao código escrito e, hum, e a gente tem também uma, uma diferenciação mesmo com a universalização da, da escrita ou do acesso à educação escolar, né, que usa o código da escrita, que é um fenômeno que vocês todos devem saber, que ele começa com uma, uma industrialização, né, a industrialização ela coloca a exigência de você contar com o um trabalhador que ele seja alfabetizado, porque, né, de, forma, de forma crescente, a indústria não vai demandando isso. Hoje, por exemplo, com a uma modernização das atividades no campo, a gente tem essa, essa, essa questão, eu estava vendo outro dia, que vai ser aberto, parece, 200 mil vagas para trabalhadores no campo que saibam lidar com informática, sabe por exemplo, manobrar drone, fazer um monte de coisa, que utilize esses recursos. E que, que, a, que a, a modernização no campo, com a, com a chegada da internet de velocidade, e tal, ela vai chegar muito rápida, e você não tem nem mão de obra qualificada para esse tipo de coisa. Então esse processo que a gente vê vive agora, ele já ele já vem surgindo desde o início da, da industrialização. E por isso, e quando se pensou o acesso da, da educação escolar para esse processo que a gente chama de universalização da, da, da, do acesso, né? Ele ele começou justamente por um excesso do mercado. Você precisa de um, de um tipo de mão de obra e você também tem que formar esse tipo, né? Como agora, por exemplo, por exemplo a gente tem essa questão do domínio da informática que também coloca essa exigência. Então, a, a, a gente tem que pensar que a, o acesso à escolarização não é, um, não é pensado como um, um, um aceno de benefício para essas camadas populares, vamos dizer assim, né? Porque até, até então, a educação escolar, e principalmente a, quali, a educação com qualidade, e, e ela em grau mais avançado, era muito restrita a uma, a uma camada da elite. O acesso à universidade, na minha geração, na geração dos meus pais, então, por exemplo, eu, da minha família, sou nós somos a primeira geração que fizemos universidade. São quatro filhos, todos fizeram. O ensino, o ensino superior. Mas meu pai e minha mãe, não. Meu, minha, minha mãe tinha até a terceira série, o terceiro ano, né, que chamava, e meu pai te, fez até é, só, acho que o segundo e tal. Então, é, porque era muito comum, naquela época era, era, era comum que poucas o acesso era muito era restrito e só as pessoas que de uma certa camada social que ascendiam a essa escolarização. E até hoje a gente tem uma diferenciação muito grande no, no grau de, de avanço na escolarização na escolarização e principalmente na, na qualidade da educação. Né? Se você pega... O, eu, em Campinas, eu morei do lado do, do Colégio Porto Seguro, onde estudavam, por exemplo, os filhos do Estudão Chororó, é, os grandes empresários, né? um, tipo de, um tipo de rico que a gente não encontra por aqui, na né? Mato Grosso do Sul. Né? E, então, aí é... Eram aqueles carros importados que entravam na portaria do colégio, e blindado e tal, o carro, deixava os, os filhos desses empresários, eles passavam o dia naquele colégio, que tinha de tudo, né? estava línguas, filosofia, teatro, né? Tudo que a gente pode imaginar. É então, uma educação bem diferenciada, por exemplo, diferente do que daquela que é em, oferecida na, na escola pública. Então, até hoje, a gente tem essa diferenciação em termos de qualidade e também em termos de, diferenciação, em termos de avanço na, na, no grau de escolarização. E o, E aí, bom, para chegar nessa coisa da, do acesso do, dos, dos indígenas e dos negros à universidade, né? E no caso da UEMS que tem um sistema de cota né? bastante antigo, né? No Estado, né? 20, 28 18 anos. anos. Então, que é fantástico, né, e que, que permitiu que muita gente tivesse acesso à universidade via essas contas. Pessoas que antes não tinham acesso, né, e Mato Grosso do Sul havia que mais com esses dados, mas eu imagino que a gente deve estar beirando uns mil indígenas na, na, na graduação, né, é, a cada ano, então, é, e, essa, e esse número de indígenas, eu imagino mil indígenas fazendo é, graduação em várias universidades do estado, isso muda radicalmente, né, o, você, você vai ter índios ocupando os espaços, indígenas, né, o, que é o termo que eles mais gostam que se usa, é, indígenas ocupando os espaços que é, antes não, eram totalmente blindados, vedados a eles. É, só na, na UFGD deve ter mais de 30 indígenas fazendo pós-graduação, entre mestrado e doutorado, também então, isso aí muda radicalmente a posição desses índios desses indígenas na, na, na, na sociedade então acho que isso é super é super interessante e o, e o a população negra a mesma coisa né tem sim de cota e é claro que a gente tem que pensar né já foi dito aqui na constituição que o que inaugura esse processo é a constituição né Quer dizer, é a abertura que se assegura para o Brasil se pensar enquanto um país pluriétnico né e multicultural que é, abre a perspectiva para que se criem políticas públicas inclusivas né, e que esses, esses povos possam é, é, ocupar, acender esses espaços, espaços que foram sistematicamente é, é, negados ao longo de, de, de, de todo o processo nosso da colonização. E é claro que isso coloca muitos desafios, né? Eu acho que tem muitos desafios para quem para as pessoas negras e indígenas que acessam essas vagas, seja na graduação ou na pós, e também acaba colo colocando um desafio para a própria instituição, para a própria universidade, que é essa questão que a, que a Bia muito, muito bem colocou, de, de como que a gente vai ser receptivo aos, aos sistemas de conhecimentos que essas populações que são diferenciadas podem trazer, né? E como que a, que a universidade vai conviver com isso. E aí ah, tem um, alguns autores que falam que ao invés de a gente pensar num universo, ou de uma, ou numa, a gente teria que pensar num pluriverso, né? Então, é uma, ao invés de uma universidade, talvez numa pluriversidade, né? É, que seriam muitos universos convivendo né, no mesmo espaço de, de conhecimento. Então, eu, eu penso que é esse. E esse é um desafio que... Não é fácil. Como a própria Bia mencionou, é, e o Anastácio também, nem todos os, os professores, todas as pessoas que ocupam os cargos de professores nas instituições universitárias, estão preparados ou têm abertura ou disposição para esse diálogo, né? E, e é um desafio muito grande. Então, daí, por exemplo, a importância de a gente contar com professores do, do, do estilo do Manuel, né? o nosso né a gente também se inclui nessa perspectiva né de, de que de procurar entender isso né e buscar e, é, efetivar de fato essa essa inclusão né que não se, que ela não não, se, não implique numa imposição de um modelo é, que está muito identificado com a dominação desses coletivos né eu acho que o a fala do Anastácio também apontou bastante dessa nessa direção é isso Obrigada. Obrigada, professor Levi. Eu, eu anotei aqui que, na minha perspectiva, só jogou muita luz em toda essa, essa discussão. Né? É, e para mim, já, já parto assim existe educação, sempre existiu educação indígena. Né? A gente que acostumou a, a conceituar só a nossa educação de educação, mas, assim, então, para mim, é, é, é luz sobre esse tema. Né? E como existem desafios ainda, né? tanto para as pessoas, como para a instituição. E eu acho que um desafio maior, que a gente, claro, que a gente, esse processo é longo, é, é que isso não esteja mais é, restrito em pessoas. Na professora Beatriz, no professor Levy, no professor Manuel, isso tem que fazer parte, isso tem que estar diluído como um todo. Né? Mas, passando aqui para as perguntas, nós temos aqui... É, foi perguntado aqui para, para toda a mesa, a pergunta vem de Pedro Rodrigues Almeida ele pergunta o seguinte, é, Anastácio, o professor Levi e professora Beatriz, é, como pensar a universidade como um espaço intercultural onde predomina a língua portuguesa? Ainda bem que eu não vou responder. Então, um é o caminho, a interculturalidade, né? E outra, nós temos que reflorestar nossa mente, né? Porque nossa mente ainda está na monocultura, né? Essa, nós temos que abandonar a monocultura da mente. Porque nós, vem, nós é muito quadradinho com a chegada dos europeus, nós é, é quadrado, né? Muito quadrado então eu acho que a gente tem que reflorestar nossa mente, né? reflorestar nossa mente é pensar diferente, é pensar como o outro, buscar solução com o outro, né? E a universidade precisa ser reflorestada, né? Ela precisa ser mais alegre, mais acolhedora, né? E e para isso a gente precisa desarmar nossos espíritos europeus, né? Buscar aqueles espíritos guarani acolhedor, e mostrar que tem outros caminhos, né? É, cada povo tem o seu caminho, mas tem outros caminhos. Eu vejo, assim, que nós indígenas não somos problema, nós somos solução. Agora, precisamos estudar, né? É, a universidade abrir espaço né, e mostrar, tirar o nosso conhecimento daqui, passar para a mão né, e colocar no papel e mostrar que é possível né, o bem viver. Né? Vocês já viram falar do bem viver, do tecô porã, tecô porã né? Então, buscar isso aí. Porque eu vejo... Um lugar como universidade é um lugar de conhecimento né e lugar de conhecimento tem que ser um lugar acolhedor e alegre né então eu vejo que precisa disso mas também nós indígenas precisamos preparar os nossos mestres também não indígena ser acolhedor né? ou guaranizar a universidade pode ser isso né era isso Eu acho que uma realmente que as pessoas vão aprender a, a, a, a, as demais línguas indígenas acho pouco provável. Não que seja impossível, mas acho pouco provável. Mas abrir espaços para que que essas línguas indígenas elas entrem é, nos diferentes espaços. Por exemplo. É, de defesa em língua indígena. Isso já aconteceu lá, lá em Dourados. Que eles defenderam na língua. Né? Eles escreveram em língua portuguesa, claro que é, escreveram em língua portuguesa, e defenderam na língua materna. E, e tiveram as pessoas que foram lá e também os, os, os questionaram na língua materna, né? Os parentes, enfim, ah, dependendo de quem eles, eles trataram. É, se vocês olharem algum, alguns, é, alguns TCCs, é, o resumo está na, na língua portuguesa e na língua terena, na língua guarani, na língua pai, caiuá. Isso pode parecer pouco, mas não é pouco uma universidade que não se abria para a diversidade, você incluir isso na escrita. Então, isso tem muito a dizer dessa universidade. É, eu estive conversando com, com, os, com os acadêmicos indígenas, nós vamos começar a também colocar, por exemplo, essas placas que existem na universidade, por que, que ela não está em Terena, em Guarani, em Caioá, em Caduel, em Quiniquinal? que vai ajudar, vai fazer com que as pessoas comecem a se habituar que existe uma li, línguas, não uma, mas que existem línguas indígenas. Então, isso é uma, é uma, são possibilidades. É, nós já ofertamos também cursos de língua guarani lá, lá em Dourados. Então, eu acho que isso pode começar a passar a ser uma oferta. A universidade já, já, já oferta em língua inglesa, em francês, é, em espanhol, por que não numa língua indígena também? Então, são, são possibilidades que tem para que as pessoas também aprendam que existem outras línguas, né? Resolve tudo? Não. Afinal, a gente tem aí um, uma, uma dívida muito longa e não é em 10, 20 anos que nós vamos é, pagar essa dívida, né? Então, a universidade ela tem que cada vez mais se abrir com a presença indígena. Hoje, nós temos na universidade é, somente... É, um professor indígena que está lá, que é a professor Rogério, que faz parte do rede de Saberes, que está lá em Aquidauana. É, nós vamos abrir processo seletivo para professor indígena ali para atuar em Amambai também. Ainda é processo seletivo, mas no ano que vem nós vamos ter concurso. Então, aos poucos, a universidade vai criando esses espaços, porque esses espaços também, eles têm que ser negociados e essa negociação tem que ter essa presença indígena. Então, isso é algo importante. Agora, é, os desafios, assim como o professor Levi colocou, são muitos, são muitos. Um é o da língua, essa barreira linguística, é, que não é um problema dos indígenas, é um problema nosso. Então, é, Agora mesmo, um aluno diz, professora, eu posso fazer o um resumo em língua portuguesa? É, eu disse, pode e deve, em língua é, guarani, pode e deve. Se você quiser, inclusive, defender em língua guarani, você vai fazer isso. Né? Então, essa é, por quê? Porque isso também não é passado para os alunos, essas possibilidades. Então, é, vai construindo. Inclusive, se vocês procurarem no site da UEMS vai estar lá, aluno indígena defende na língua materna, ou na língua indígena, alguma coisa assim. Foi há seis, sete anos atrás o primeiro, mas teve outro há uns quatro, cinco, quatro anos atrás. Então, é isso. A gente vai, aos poucos, vai derrubando as barretas. Eu falado na fala do, do Anastácio, né? O Anastácio sempre tem uma fala muito potente, né, e na fala da, da Bia também, e só lembrando que até meados do século 18 né, o Brasil falava tupi, né, <risos> reforma pombalina aí, né, da segunda metade do século é, 18 que foi, feito uma série de medidas oficiais do governo para que se impedisse que se falasse a língua é, tupi, que é muito pr próxima da Guarani, inclusive, né, e, e aí isso impôs no Brasil uma tradição monolíngua, né, e ela permanece até hoje, se a gente pega né? os países da Europa, é muito comum as pessoas falarem mais de uma língua, né, Porque até porque as fronteiras são próximas, as pessoas circulam e tal, e nós ficamos com essa tradição aí de, de morar do lado do Paraguai e não saber falar espanhol, né, <risos> por exemplo, né, então acho que só quem, só os fronteiristas mesmo que fazem isso, mas mas não é uma tradição geral, né? Então, acho que é uma grande perda. A gente tem que pensar o seguinte, que é um grande empobrecimento o fato da gente falar só uma língua. E se nós já, no Brasil, já falamos, já teve uma época que a gente falava o tupi, é, não todo mundo, mas pelo menos quem está envolvido diretamente com essas populações, é razoável que se aprenda, né? Mas a gente tem uma... Mas essa essa história no Brasil deixou uma, uma herança que a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. Né? Ok. É, temos uma pergunta aqui da Marcela Abreu para a professora Beatriz. Em termos cotidianos, considerando o predomínio de aulas expositivas no direito, quais procedimentos pedagógicos são mais aptos a uma abordagem intercultural em âmbito acadêmico? Falado... Né, da, das metodologias é, dos colegas é complicado, né? Mas assim, ó, é, essas é, eu sei, é, eu tive uma experiência recente com, com é, em relação a isso. Porque eu, eu ministro aula à tarde lá em Dourados e quando eu chego tá sempre assim, super escrito, né? Quer dizer, o pessoal do direito escreve tudo no quadro, né? eu es escreve mesmo, é um monte, é um monte, é um... aí e ainda pior de tudo, é que não apaga o quadro. Então, quando eu chego, eu ainda tenho que apagar o quadro. né Então, assim, é, uma, uma das formas é o diálogo mesmo. né Eu acho que, que principalmente no, no direito, eu acredito que vocês teriam grandes possibilidades de, de estar discutindo, de estar debatendo por temáticas, por... por, por é, é, por casos, por, por acontecimentos recentes, é só abrir o, jor o jornal em qualquer, em qualquer época do ano, em qualquer dia, que a gente tem muita coisa para tratar de violação de direitos humanos, é, de, das questões territoriais, das questões é, relacionadas às mulheres, quer dizer, os direitos humanos, os, di os direitos ambientais, é, é só olhar, né? vocês souberam hoje que teve é, é, uma invasão numa escola com mortes, né? em duas escolas, que eu nem sei exatamente o que aconteceu, só sei da notícia. Então, isso é uma violação dos direitos humanos, quer dizer, a gente tem muita coisa, então, a discussão, não tem nada melhor que um ouvir o outro, cada um colocar o seu, seu posicionamento, o seu ponto de vista, e é claro, a legislação ela é dura, ela é seca, eu sei que, que a lei, quando a gente vai fazer qualquer coisa, a lei, ela tem que ser muito bem escrita, a vírgula, ela não pode valer um ponto, ela tem que ser uma vírgula e tem está muito bem posicionada, porque senão ela troca é, todo o sentido. Mas realmente precisa de mais diálogo. Mais diálogo, inclusive, entre os alunos, né? para que, que possam é, expor os seus pontos de vista, que possam expor é, o, o, que tem, o que tem direito. As metodologias, assim, não existe uma metodologia certa. Tem aquela que dá mais errado. Né? Aquela que não, não contempla nem o professor, nem o aluno. Né, que é aquela metodologia, nós muitas vezes é, preparamos aulas, e olha, essa aula vai ser, nossa, vai ser muito boa, chega lá, não funciona, e uma aula que às vezes tu prepara não, de uma maneira não tão dedicada, e funciona, então é isso, é, é conhecer a turma, é saber a turma, é saber como se relacionar com, a, cada turma, uma é diferente da outra, cada tema, um é diferente da, do outro, então, assim, as metodologias são variadas, estudo de caso, metodologias ativas, é, os diálogos, enfim, né, aí teria que encontrar mesmo, né, quer dizer, não tem como eu dizer assim, o certo seria isso, não tem, porque aí eu estaria interferindo também é, nas formas como, como cada professor atua em sala de aula, né. Obrigada, professora. É, mais uma pergunta, a última, e aí é para o, os três, é uma pergunta de Jéssica Benites. Uma dificuldade que tenho na universidade é a burocracia. Tudo é papel, prazo, documento, coisa que não é da minha cultura. Não dá para mudar isso um pouco? Anastácio. É... Então, é uma máquina muito pesada que a gente precisa reeducar ela, né? É a universidade é uma coisa assim que ela foi feita para não funcionar mesmo, né? Não foi feita para desenvolver, né? Mas a gente precisa reeducá-la e lutar por isso, né? É um exemplo que a gente tem que nem nem escola a gente tinha, né? Com a nossa, através da nossa luta de 88, a gente conseguiu Educação escolar, depois é, conseguimos universidade, né? Porque não é só conseguir a universidade, também tem todos os trâmito de vestibular, um par de coisas assim que é no modelo do branco que a gente tem que seguir. E a gente só muda essa situação se tiver dentro, né? você não consegue dirigir o carro fora do carro, né? Você tem que entrar dentro e, e ir para o debate, e buscar e apontar caminho. Porque as pessoas também... É, tem hora que você está dirigindo um carro e não sabe para onde vai, né? Às vezes, a, a pessoa que é, está na universidade, né? Que a universidade também não foi criada por pessoas, né? foi feita por militar, né? e essa cabeça está até hoje ainda, por vez em quando tem que dar continência para o reitor. Né? Então, nós temos que desmanchar tudo isso né? e apontar um novo caminho. Mas é nós, estudante, indígena, não indígena, mulheres, negro, isso nós temos que apresentar uma nova proposta, né? que, que seja menos burocratas, seja... Menos preconceituoso, seja alegre, e gostoso. Né? Ganhar conhecimento é importante. Você é, tem que ser feliz, né? Eu mesmo falo para os meus alunos, se você for estudar e não está gostando, não entra não, você vai ficar doente. Estudar é para quem gosta, se apaixona, ganhar conhecimento. Né? Eu tive uma palestra em Brasília um tempo que os alunos tinham bolsa, tinha um, um lugar muito chique para ficar, disse que era sofrimento, né? eles reclamou para mim que era muito sofrimento. Não sei se era por causa da cultura, por, por que que era. Falei, eu não sei se isso aí é sofrimento, não. Sofrimento, você ficar debaixo da lona aí, levando tiro de pistoleiro, aí é sofrimento, mas aqui você está ganhando conhecimento, né? Dorme cama boa, né não dorme no chão, né? professora bonita, cheirosa, né? tudo isso, carro para ir para a escola. E é sofrimento? Eu falei, eu queria ir para esse sofrimento de vocês. Né? O sofrimento é, que nem a turma de Amambai, levar o tiro, eu sou intérprete daqueles pessoal lá, né? levar o tiro, as crianças, isso é sofrimento. Agora, ganhar conhecimento não é sofrimento. Agora, a gente tem que entrar lá dentro para poder dirigir o carro. Anastácio, sempre simplifica, né? Anastácio simplifica as coisas, viu, professora Beatriz? É, eu vou dar um exemplo. É, quando a gente não quer resolver nenhum assunto, a gente não quer resolver o assunto, burocratiza. Cria uma lei, busca a solução lá, olha nessa lei que diz que não pode. Quando então, você não quer resolver, você burocratiza. E o Brasil, nós somos um, um, um país burocrático. Né? Nós somos um país. Agora, me, agora eu não, não vou saber dizer a palavra, mas a gente é, não nos falta leis. Vocês que são do direito aqui sabem disso. Não nos falta. Aliás, a gente tem excesso né, de legislação. Eu vou dar um exemplo. Os alunos indígenas, vocês que não conhecem, têm um programa. Do governo do estado, que se chama PVUI, chama Programa Vale Universidade Indígena, e tem os PVU também. A cada seis meses, agora semana passada, há é, duas semanas atrás, eles tiveram que reimprimir e é, imprimir tudo. RG, CPF, onde eles estavam morando, não sei o quê, não sei o que, não sei o que. Eu fico pensando, Mudou, a pessoa mudou o nome? A pessoa mudou o RG? Mudou o CPF? Mudou, não sei. Precisa imprimir, gente, imprimir. A gente está falando em conflitos socioambientais. A terra não suporta mais papel. Todo ano eles fazem isso duas vezes. O Manuel deve estar acompanhando isso aqui também. Quer dizer, duas vezes por ano tem que mandar essa quantidade de papel. aonde é que eles estão guardando tudo isso? Nós tivemos o primeiro encontro de acadêmicos indígenas lá em Dourados, porque, assim, é, como eu estou há muito tempo, nós já tivemos cinco encontros de, de acadêmicos indígenas, é, cinco encontros de acadêmicos indígenas da UEMS. Isso lá no tempo que a gente tinha dinheiro, então a gente reunia todo mundo. Agora a gente está fazendo por unidade. Então nós tivemos o primeiro em Dourados. É, uma das coisas que eles solicitaram, que nós vamos mandar é, carta, é, ofício para a Sedast, é que no meio do ano, não precisa ser enviada essa documentação. Para quê? Então, isso é burocratizar, é tornar a vida, a vida, como ele, diz, como ele diz, tem que reeducar a universidade, mas tem que reeducar os órgãos públicos também. Tem que reeducar, e aí, aí quem passa por isso é que diz, ó, oh, professora, não dá é insuportável. E quem não tem um rede de saberes para imprimir tudo isso? Então a gente precisa realmente. Então t, é, na, é, o, o, os alunos estão entrar, vão mudar dentro do carro, né, usando o, o, a, a tua figura. Estão mudando dentro do carro, porque eles disseram: olha, nós, nós fizemos uma reunião e isso, isso, isso, isso, nós vamos solicitar. E tem que reforçar, porque não é possível. Não é possível um negócio desse. Obrigado professora. E aí a pergunta ah, me lembrou o professor Jacques Afoncim, ele é da área do direito, ele é do Rio Grande do Sul, e na área do direito ele sempre diz que o processo é uma forma de você dizer não ao direito. E vocês observem, quando se quer negar algum direito, o juiz vai fácilzinho no processo e consegue matar o processo, matar o nosso direito, o direito material, através do, do é, do, do direito processual, professor Alfonsinho, professor Levi. É, so, eu sempre tem um encontro, tem um encontro periódico dos pesquisadores que estudam é, ex-colônias portuguesas no mundo todo, que Portugal foi um império que se esparramou pelo mundo, desde a Índia, né, África, Brasil, né, para todos os continentes, e... E uma das coisas que se discute é que Portugal conseguiu manter durante muito tempo todo esse império disperso pelo, por vários continentes por conta da burocracia. Uhum. E, e isso bem antes, esse modelo de dominação que eles criaram, isso bem antes do Weber discutir a dominação burocrática. Então, é, inclusive, é, isso, essa burocracia seria um do, da, dos fenômenos responsáveis por o Brasil ter se mantido o mundo português na América tem se mantido como um país e o mundo espanhol na América ter se fragmentado. né? E pela burocracia, eles conseguiram mandar, é, é, dominar e controlar esse território todo e impedir que ele fosse... É, tivesse ruptura, embora tiveram tivesse... A, ocorreram várias rebeliões né? e tentativas de, de criar países né? dentro da, desse, desse império português. O, dessa colônia portuguesa, aqui no caso. Agora... É, a, a, o, a burocracia ela tem um desvirtuamento que a Bia apontou muito, né, o Anastácio também que é, o, que é o, aquilo que o Weber apresenta que seria ela, ela garantir a equidade, a igualdade né, das pessoas frente aos procedimentos e tal, né, e que principalmente, principalmente no Brasil acho que no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil quer dizer, o, o Weber também está trabalhando com modelo ideal, ideal, né, não é com modelo é real mas a, mas assim o que a gente vê no, na, na universidade a gente é vítima disso também, também a gente também é vítima disso é que as pessoas gostam de criar procedimentos e regras como uma forma de dominação mesmo de controle sobre os outros e, e as pessoas que se especializam nesse no, nessa no, na, no domínio dessas regras, elas controlam a instituição né? então a gente acaba os nossos colegas mesmo que são que gostam disso eles vivem criando procedimento o, o, o Mandel trabalha no posto de graduação do trabalho também que ele sabe muito bem como funciona as coisas lá criar um monte de procedimentos que é que controla tudo né e então acho que Vanessa também controla conhece esse problema né <risos> então é, assim é, enquanto o objetivo da, da norma For, for, é, seria você dar fluidez, da agilidade, para todo mundo com, ig com igualdade, não. Você muitas vezes cria, pensa isso, como estratégia de controle, né? Acho que essa é a questão. Controle e negar direitos, né? Isso, é. Bom, nós não temos mais perguntas, então nós estamos caminhando para o final. Aí eu queria saber se o Anastácio, a professora Beatriz. Professor Anastácio, professora Beatriz e professor Levi querem fazer alguma consideração final. Deixa ah, Por favor, professora. É para o Anastácio terminar, porque eu acho que eu, a gente tem que terminar essa noite com uma fala do Anastácio, se o Levi não. não é porque. É como eu disse para vocês, na, quando eu iniciei a minha fala, eu tenho dois, é, duas pessoas que eu respeito muito por, por, pelos intelectuais que eles são. Né? É, são te, intelectuais da interculturalidade, são intelectuais do conhecimento, mas são intelectuais principalmente da humanização é, é, no, nos relacionamentos. É, eu queria agradecer né, essa oportunidade que o Manuel, agradecer a Luciana, não vou lembrar o teu nome, Mariana, e todo mundo que, que ajudou na, na, na elaboração de um, de um evento, porque eu sei, eu organizei muito evento, eu sei o, o que isso nos dá. É, falta de dormir, as pessoas combinam, né, para passar as três horas, depois a pessoa fica dizendo, olha, só pode passar as quatro e meia, né, que foi o que eu fiz hoje com, com, com o Manuel, o tempo inteiro, então, assim, eu quero agradecer, agradecer vocês também é, de estarem aqui, eu espero ter contribuído para essa reflexão, é, que vocês possam é, é, tentar compreender né, essa presença é, é, da diversidade na universidade, é muito bom. É muito bom que eu, eu cursei na universidade na década de 80, na década de 70, final de 70, então a, essa universidade hoje ela é muito diversa, a gente só tem que se apropriar dela e conseguir conviver interculturalmente com esses saberes, esses conhecimentos. Agradecer, e principalmente por essa mesa, né, a, a, a doutora Gilda aqui, estar com o Levi e com o Anastácio. Ok, professora, obrigada. Nossa... Sim, sim. Mais inspirado do que a Despeço. gente. <risos> é, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com o a da Bia, que a gente também respeita muito pela história dela, de serviço na UEMS, né? E não só na UEMES, mas na, no programa de antropologia, que a gente trabalha junto desde o início, né? Desde o início. Desde né? o início, 10 anos. E, então, e, e me parabenizar a vocês, né? A Luciana, é, o Manuel, todos os colegas estão na organização, né? Pela a Mariana, né? por essa, por esse evento, a gente sabe que, e também todos vocês que estão aqui presentes, né, nessa, na, à noite, nessa hora, né, nos ouvindo aqui, e dizer que foi um prazer conhecer a doutora Gilda também, e estar tá aqui com ela dialogando, né, e muito bom, e a gente vai ouvir o, o Anastácio, que o Anastácio sempre tem uma fala inspirada. Então, professor Anastácio. <risos> é. Bom, eu quero agradecer, primeiramente, a mesa, Manuel Manuel. E também agradecer essa plateia maravilhosa, né? Que eu vejo como esperança, como luz, como continuidade de vida, continuidade de direitos, né? E principalmente a continuidade do planeta, né? Porque nós somos água, somos terra, somos semente, né? E a semente também tem alma, né? Tem um amigo meu que, quando eu pesquisei ele, ele falou, a semente não morre, né? A semente continua viva. Aí ele falou para mim, você também é semente, professor é semente. Então, essa semente tem que germinar, nascer, crescer e produzir. Então, eu vejo, assim, vocês com muita esperança, muita luz e muita paz e continuar estudando que o estudo é o caminho. Muito obrigado. Então, a gente declara encerrado os trabalhos do primeiro congresso de conflitos socioambientais na UEMS Campus Naviraí. Muito obrigado pela presença de todos e dessa excelente mesa. Muito obrigada. Ah.